Esse é o de Bona na Cozinha, eu sou o chefe Marcelo Bona e hoje vamos fazer um risoto de açafrão com rabu de açougou. Pouco. vamos selar ele aqui, colocar na pressão durante uma hora mais ou menos e depois quando a gente tiver finalizando a gente vai tirar ele desfiar e aí a gente começa a fazer o risoto. Então vamos começar. Que a gente vai colocar azeite, esquentou o, o azeite, vamos dar uma seladinha no seu buco, vamos lá. Pincelamos dos dois lados, tá? E aí a gente começa a entrar com as verduras, um pouquinho de Cenoura, dois tomates e vamos mexendo. Terminar colocando um pouquinho de cebola picada. Deu uma refogada aqui no, nas verduras e na cebola. A gente acrescenta um pouquinho de vinho tinto. Cerca de uma taça de vinho tinto. Vamos esperar ele dar uma apurada aqui. Deu uma fervida aqui no vinho, tirou aquele gosto de alto um pouquinho dele. E aí a gente entra com a água filtrada. Deu uma mexida para apurar o sabor. fechamos a pressão. Depois de uma hora, tiramos a pressão daqui e a ali, saindo do osso. Te tira daqui de dentro para a gente desfiar. E esse caldo aqui a gente pode deixar fervendo também. Pode colocar ele para ferver ele vai apurando o sabor que já tem aqui do ossobu, certo? e aqui a gente vai pegar o um barfinho e vai desfiar a carne, separa os ossos que eu já vou explicar já o que a gente faz com esses ossos e aqui a gente, primeiro a gente vai desfiando a carne, tem gente que não gosta das gordurinhas acaba preferindo tirar toda a gordurinha aqui dentro do osso tem o tutano o que a gente faz? pega uma colherzinha aqui e tira esse tutano daqui de dentro, isso aqui é o que vai dar o sabor todo especial na carne, puxa aqui ó Okay. Tirou, misturou na carne aqui, e a gente volta essa carne para o caldo próprio dela. Vou voltar essa carne para cá, né, e aqui a gente bota para ferver, para reduzir o caldo, e ele ficar um caldo mais grosso, mais suculento, pega na carne, também é interessante. Vamos fazer o bisoto, azeite, aí vamos dourar um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho. Aqui a gente tem um caldo de legumes já para o bisoto, já feito. A gente colocou cenoura, salsão, cebola... Alho e só, e deixa ele cozinhar para dar uma pegada. Pode até colocar algumas ervas, um tomilho, uma salsinha. Aqui já deu uma dourada, vamos entrar com o um risoto, com um arroz de arbóreo. Aqui usei mais ou menos umas 300 gramas, Vou usar um pouquinho mais. O pessoal daqui da aqui da produção está com fome. O segredo aqui, dourar bem, selar bem o arroz, tá? Ele tem que ficar bem transparente, tá? Cuidado pra não queimar ele aqui O segredo dele é selar ele bem agora Selou, a gente começa a entrar com o um vinho branco Meia taça praticamente Espera dar uma secada nele Ele já começa a ficar mais pastoso aqui dentro Secou o vinho, a gente começa a entrar com o caldo O caldo sempre quente, tá? Se não cada vez que entrar com caldo frio Você vai interromper a condição da coisa O risoto, gente, sempre a mesma base, tá? Começou a secar Caldo E aí aqui a gente já fica mexendo toda hora para ele não grudar no fundo E soltar o amido do, do arroz Aqui a gente já pode entrar com um pouquinho de, de açafrão Uma colherzinha de chá E volta a misturar Uma receita bem simples, bem de bora Começou a secar, sempre caldo Nunca deixar secar Dá uma olhadinha aqui para ver se ele não tá pegando no fundo Salgar já esse piramu Colocar um pouquinho de pimenta do reino E vou colocar um pouquinho de pimenta do reino aqui também Pega a falta Um pouco mais de caldo para chegar no ponto. E aqui para finalizar, o segredo da culinária francesa, né? Manteiga, bastante manteiga. Manteiga nunca é demais. Finalizar, um pouquinho de queijo ralado parmesão. E a gente já pode se preparar para a montagem dos pratos. Vamos colocar uma porção de risoto e vamos entrar com o ragu bem quente, por cima. A gente pode colocar os velhos brotinhos de beterraba e finaliza o prato. Prato bem simples, bem tranquilo de fazer. Esse prato cai muito bem com o Cabernet Sauvignon da Aurora. Esse Cabernet, ele, uma safra 2016, ele já tem passagem por barrica. Um vinho bem honesto. Harmoniza muito bem com a carne e com o bisoto. Esse foi mais um de bola na cozinha. Vocês viram que foi um prato bem simples. Uma harmonização de um vinho bem honesto, bem tranquilo, bem suave. Vocês vão gostar é, Para quem gostou, se inscreva no nosso canal, tá? dê uma curtida na nossa página de Bora na Cozinha. E é isso aí, espero que vocês gostem.